Oi, tudo bem? O vídeo dessa vez, então, é por que operar com um especialista? O que motivou a gente fazer isso foi um vídeo que eu vi nas redes sociais de um suposto cirurgião plástico que diz não se preocupar com invasão de outras especialidades, com outros profissionais fazendo procedimento estético, porque ele confia no potencial dele. Então, quanto melhor ele for, mas os pacientes vão reconhecer o trabalho dele e ele vai se diferenciar que ele não tem que estar tá preocupado com, com outras pessoas. Em tese, eu realmente concordo com essa, com essa linha dele, com essa linha de pensamento. Se eu sou um bom profissional, eu vou ter bons resultados e isso vai me diferenciar, no meio de outros profissionais. Mas será que é uma verdade absoluta isso? Por quê? Se eu estou dizendo que o que regula essa procura ou não é o mercado, porque isso é tratar como regulação de mercado, se eu for bom, se eu tiver um bom produto, se eu tiver uma boa mercadoria, uma boa prestação de serviço, eu vou me destacar com relação aos outros. Isso seria se a gente estivesse falando de um produto qualquer. Mas quando a gente fala de paciente... Quando a gente fala de resultado, de procedimentos estéticos que podem ter complicações também, eu tratar isso como se fosse só uma mercadoria, eu acho que não é bem por aí. E eu vou trazer um exemplo claro aqui. Se, é, fora da medicina, se eu vou participar de uma maratona, Quanto mais eu treinar para aquela maratona, maiores são minhas chances de, primeiro, concluir aquela maratona e, de segundo, ter bons tempos, ter bons resultados. Se eu vou fazer uma prova de um concurso, quanto mais eu estudo, quanto mais provas eu faço, quanto mais questões eu faço, quanto mais eu treino, quanto mais exercícios eu faço, maiores são minhas chances de ser aprovado naquele concurso. Então, dentro da, da, de qualquer área da vida, não é diferente. Se eu estou me propondo a fazer um procedimento estético, uma cirurgia estética, vamos lá. Eu fiz seis anos de medicina, fiz dois anos de cirurgia geral, depois fiz mais três anos de cirurgia plástica. Foram ao todo 11 anos de especialização. Fora os cursos que eu fiz, os workshops que eu fiz, os acompanhamentos de cirurgia, de cirurgiões, os treinamentos para isso são horas e horas, anos e anos de treinamento, a chance de eu realizar um procedimento cirúrgico estético ou um procedimento estético qualquer e ele ser bem sucedido é maior do que aquele que fez um treinamento menor. Então, é lógico que tem a capacidade individual. Cada um tem um dom que Deus dá, ele tem um, uma, uma capacidade, de repente, maior, uma iluminação divina mesmo. A gente não está tirando a exceção da regra. A gente está dizendo, na média, quanto mais preparado eu for, maiores são as chances de eu ter bom resultado. Quando, então, o que, que eu quero dizer? Quando você for procurar um procedimento... Procure aquele médico que tem mais treinamento, aquele que está mais capacitado para realizar aquele tipo de procedimento. E nem sempre o mais capacitado é o mais barato. Geralmente é o inverso isso. Então se eu estou procurando um procedimento estético baseado no preço, sem dúvida, aqueles que têm menos treinamento, que, que, que se capacitaram menos para isso, eles vão oferecer serviços mais baratos. Mas será que eles são os melhores? Então o que a gente vê por aí são muitos cursos que fazem de final de semana, que fazem pós-graduações de dois anos, que elas não são reconhecidas pelas sociedades, ou se são, são reconhecidas por alguns, mas tem até questionamento judicial sobre isso, e o que a gente vê é que, teoricamente, esses profissionais eles podem estar menos capacitados do que aqueles que treinaram mais. Então, esse colega, por exemplo, da rede social, que está dizendo que não se preocupa com isso, eu fui checar e ele nem cirurgião plástico é. Ele se intitula cirurgião plástico, mas você digita o nome dele dentro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ele não é cirurgião plástico. Então, se uma pessoa que não fez o treinamento adequado está dizendo que não se preocupa com isso, está aí uma das razões, porque ele mesmo não tem a capacidade, ele não tem a moral para dizer isso, porque ele não se preparou devidamente. E aí é mais fácil dizer que, que tá tudo bem, que tá tudo tranquilo, mas quando eu digo com relação à vida, com relação a paciente, às vezes eu não estar tão preparado assim, eu posso fazer um procedimento e não ter êxito naquele procedimento pode deixar sequelas graves. Pode, por exemplo, fazer um preenchimento no nariz, pode dar problemas de necrose e a gente vê isso comumente sendo divulgado nas redes sociais você fazer um procedimento e você não está capacitado para tratar a complicação que aquele procedimento pode, é, pode adivir daquele procedimento. Então são coisas que eu não estou falando de mercadoria, eu estou falando de sequelas graves na vida de pessoas e que podem marcar a vida dela. Então eu não estou dizendo que aquele que se preparou muito está livre disso mas como eu disse, no seu treinamento a chance dele ter complicações ou se tiver, ele se antecipar e tratar aquelas complicações é maior daquele que está menos preparado então a finalidade desse vídeo é dizer, procure se você está querendo fazer algum procedimento estético, procure saber se o médico que você está se, é, se propondo a fazer esse procedimento ou que seja outra área que não seja medicina. Hoje a gente tem até curso superior em estética. Então, se aquele profissional ele é o, o mais capacitado, se ele realmente é reconhecido pelas sociedades, Seja de cirurgia plástica, seja de dermatologia ou qualquer outra especialidade. Será que ele é o mais capacitado? Então, a minha opinião é que se eu vou colocar a minha vida, a minha saúde, a minha estética, seja facial ou corporal, na mão de alguém, que esse seja o profissional mais qualificado para fazer aquilo. E como eu disse, muitas vezes ele pode não ser o mais barato. Mas, nessa maratona, nessa corrida pelo melhor para você, Procure aquele que esteja mais preparado. Muito obrigado.